E hoje nós vamos fazer aquele Tomahawk de um jeito especial. Bem-vindo ao Sábado na Brasa. Bom, para fazer nosso Tomahawk, esse aqui eu escolhi a dedo. Fui lá no açougueiro, escolhi a dedo qual a peça que tirar e ainda registrei tudo. e Vou mostrar para vocês. E tá aqui o nosso bicho. Então, coisa linda, dá uma olhada. Não tá uma carne com todo aquele marmoreio, mas tá uma peça muito bacana. E como nós vamos fazer? Vou meter na grelha, tá? Essa aqui é nossa parrilla de hambúrguer. Então eu vou fazer num braseiro forte, deixar no, no braseiro bem forte aqui. E eu vou preparar aqui um do um molho nós vamos largar em cima do, da peça aqui quando a gente estiver assando. Então para fazer essa, esse nosso molho aí, não chega a ser um molho, é uma pasta, né? Então nós vamos precisar de Uh, manteiga, pegando aqui um pouquinho de alho, aqui já tá uh, o alho granulado, tá? Mas pode ser o alho normal. Limão, salsinha, um azeite de oliva e uma cervejinha. Essa não pode faltar. Bora lá, como que nós vamos fazer isso aí então? Enquanto tá fazendo o braseiro aqui, vou preparar a solução bem rapidão tá aqui, ó. Um pouquinho de... E aqui, ó, finalizando, ó, ficou tipo uma pasta. Isso aqui depois a gente vai largar na hora de assar, vamos largar isso aqui em cima da carne. Vai ficar uma delícia. Agora é esperar o braseiro. Vamos esperar chegar no ponto, chegar uma brasa boa aí. Vamos puxar para baixo da, da grelha. Três a cinco segundos aqui, braseiro forte. Vamos largar nosso nosso tomahawk lá, vamos ver o resultado que vai ficar. Bom, vocês devem estar se perguntando, tá? E a cerveja vai aonde? <risos> cerveja vai para dentro, né? Essa ninguém perdoa. Nossa. Enquanto o braseiro aí ele tá Tá formando a brasa ainda Eu só vou pegar aqui um papel alumínio Nós vamos enrolar isso aqui no osso Já pra deixar o negocinho mais bonito né Aí não queima o osso Vai ficar Mais apresentável Tá aí tomar rock. Puxamos o chamo braseiro, deu a temperatura já, ó. Bota a mão em cima. Um, dois, três. Já tem que tirar, porque já tá queimando a mão. Essa é a temperatura que nós vamos botar só tomar rock. E tá peça aqui, ó, Não precisa nem usar a tipo, a carne ali já deu o ponto. Tá? Dá uma olhada ali o suco dela. Começou a brotar assim essa suculência em cima da carne. Ela tá na hora da gente virar. E agora eu só vou largar um pouquinho isso aqui em cima, ó, Antes de virar. Vamos espalhar, eu vou deixar derreter isso aqui, depois a gente vira e paz de novo. Isso aqui é o que vai dar um gostinho fantástico aí no nosso tomahawk. Então aqui ó, derreteu já a manteiga, como que ela ficou. E agora vamos virar a bichinha. E a gente vai passar em cima aqui também. E é isso aí, ó. Já tiramos quase. Já tá no pontinho aqui, ó. Olha como tá uma coisa linda isso aqui. Vamos. Vamos largar aqui agora. Vamos deixar ela descansar um pouquinho. Depois nós vamos cortar e vamos provar para ver se a gente ficou do ponto que a gente queria. E agora a gente já deixou descansar. Tempo legal aí. Suculência da carne voltou toda para ela. Dá uma olhada em cima aqui. Tá bem bacana. E vamos agora provar isso aqui, né? Vamos ver qual foi dessa delícia. Como eu não tinha largado, não tinha colocado o sal ainda, né? Vamos botar um, um pouquinho de sal de parrilla aqui. Chegou a hora mais gostosa, né? Vamos provar isso aqui. Vamos ver como ficou. Parece bom. Hum, Provaí, Tarson. Dá essa câmera aqui, velho. Vai tá. E é isso aí, rapaziada. Esse foi nosso Tomar Rock no Sábado na Brasa. Tamo junto! Até semana que vem! Tá aí as pecinhas. Coisa linda, hein? E aí sobrou a bananinha, Helena. Sobrou a bananinha?